GG DROP, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha. Ai, Thank you. Pega Vou flashar. Peguei um. Cima da baú. Cai pro eu, eu tô, eu tô, tô cego tá. eu baú, em cima. Baú e um L. Baú, baú, baú, baú. Baú, baú. só ele. É. Baú, baú. Baú ainda. Baú ainda, baú e L. E2, e baú. Baú morto. E2. E2 de É o espantar. Ele é meu Tá cover? Planta, planta, planta, planta Mata ele Bombe Não tem bala <risos> Nossa, eu vi a pata dele, velho Não, não vou não vou um, não tá. Eu tenho uma, vou pra flash Não é que mercado não banho, que ela não é que ela com a meio, de carroça pedir Com um meio uhum. Boca liga Tô pronto Pode emagar Vai ganhar uma Pulando, lá no van Vai a segunda Vai a terceira Salva. Vai a quarta Vamos moto L, taco. L. Ele, Morto, morto L. Voltando. Marcado morto. Sobra, não sei, não sei. Marcado outro, <risos> oh. Meu Deus. Eu acho que eu troquei Ai. com ele, mano. Ok. O banho é em baixo, Lato. Pode ir embora. Ok. Calma aí, tô voltando. Banco de Scout, que é isso, cara? Agora, Agora eu a janela aí. Cara, a janela. Liga embaixo, baixo. Liga em baixo, que Morreu. Vai. Boa, matamos os dois. Matamos o dois. bem, um tomou Mel. Bota na bomba, tá? Bateu da A? Tá, Eu tô indo A, que eu tomei tag. Não vai CT ver nada até tá aqui. Eu vou outra janga. Prova CT. Ele meu. Ah. Jungle é meu. Fazer o que aqui, é Oi? Vai fazer o que? Eu vou pegar o Ligo aqui, rapidão. do rato, o do rato, do rato. Rato, rato. Morreu é da B, 1 um na B. O Roberto para Vélia. 2 na B, 2 na B avançado. Ele liga. Para para. Um B Mais morto. Mais um. E dois para. Para de vai, um bem em cima. Os dois lá. Que agora não vem. Eu vim com a ser provavelmente. Costa terra, provavelmente. Cost terra meu. Tá. Liga meu. Caverna já. Nós terreno já. Tem um, um tesouro aqui, tá dado. Não tô jogando. Espera clicar. Espera, vai. Na piscina favorita. Fui varado. Tá plantado, ele parte fechado. Isso, ué. Eles vão colocar o, o Jal do mercado do banco duas. Pode pedir. Vou é, o já do mercado do banco. Tem outro. Não é, sai, vai. Tô bem cego, segura. Tá é embaixo. L, não pro L. Morreu. Ele é morto no mercado agora. Sombra. Mercado dentro, é Ombra. Sombra. Não consigo jogar. Sombra ficando, sobra picado, Vou pegar a sombra, calma. Peguei sombra, sombra. Mercado, porta. Porta, porta. Mais um porta. Saiu um meado. lixo. Tô com é. a cabecinha, CT pulando? pulando? Não tem. não tem. Vou pagar. Vai a cabecinha. areia, areia. Areia. Um rato costas. Um rato costas. Vou pegar ele. Eu pego. ele. Vota B, volta B. Tendo pra B já. default morto. Um CT. CT minha. com CT, esse cara... CT, CT, CT, Tá de alto. Ele tomou tiro meu, esse cara. Boa, guys. do round. aí, cara. Vou colocar a liga. Um L, um L, um L, um L, um L. Pro L, morto. Dá pé. Ó, pro janela, ó, pro janela. Mas não cai janela, calma. Ok. Voubrar ele para nós. Pode ir. Tá, tô bem cego. Base. Base morto. Mais um base, Chica. Top ticket. Não consigo jogar. Ticket morto. Tá bem, pronto. Base CT, ó. Base CT, ó. Base CT, um. Pegou o up deles. Mercado, um. Dois mercados. Dois mercados. O tô com os tapetes, ó. de você, Felcaro. Eu tô com o só. Tá pro mercado ainda. Fora esse x agora. mas eu vou Aí não vão aí não, guardando. Aí. Tá perto de de Calma. deles. Já vi tanta coisa nessa vida. Tá bagulho tá <risos> tá na baga. ela corta porta. Mercado morto. Mais Tá preso, tá preso. Tá preso, tá preso tá Mercado morreu Boa. Deixa eu na carroça aí, abandono. fazer o um combo aqui. Tá preso, um. Um jungle, guys. Ficou morto. Quase top em meio. de tá meio. Jogo Show morto cara. Ah, vai entrar ali, ó Grave a L, tá? Pega pra jogar, pô Eu tô no retorno pra você, grava a É, do é do esse, Dudu? Não, era o Delta Baga meio, alguém? Não tem, eu bago Pode pagar Baguei tá. Carai, tá. L, L, ali, um, L e meio. meio L, rampa do meio É, meio morto, é o L agora tá? Baga na liga Flashback. Baguei ele. Yeah, okay. Você veio ver, ver bem, que eles estão vindo pelo meio, vocês é mocos. moco. na B, vai ser B. Ah. Vindo B. Nak tá B. Tô sem a cara, batula. Uhum. -huh. janela. Puxou outra. Caiu, caiu um. Passou no default. Morreu um vai. Vai um. um. um. um. outro. Só. mais um. Mais outro. Um. Em cima um. Dois em cima. Dois, dois em cima. Banco. Banco. Tirou com um. outro. Morto. você tinha. chinha, você ah, ah, é Aí bem? falei que o Nak acerta. Mano, meu... Eu? Lato. Não precisa, não. Lato, Lato. ZHS, do Sergo. Top e meio, dois Mais opa, Mas, Baga o... por cima. Não é. é nada. a L, desloque do L. Tá meio SPA, se não tiver de louco. O cara vai tacar a carroça paradão. Certeza, Certeza que ele tá esperando alguém gamuxar com a carroça. Mano. A vai, tá. um, dois, três. Um, dois, três e... oh, hein? lá. Vai. Vai. Vou pular liga, que... pode ficar dando cover de janela Caliga por cima aqui Paguei aí. é isso Pegou Cego Cego É armado deles? morreu Tô seu não, não, não não, porta, não. Porta. Tá Palácio Palácio, palácio, dois, dois palácio Desceu a areia, Dois com default, default, default Default, default eu vou jantar esse cara, velho. Janta, isso. janta, batinho <risos> Não é possível. Tá. Curta o quebra-jeala pra mim que eu vou chegar molando só pro... Nada. Joga ele de dentro? Matei. Passa a liga. Joga o ali na boca. Alpe ossa. Fala, do liga, teu liga, tendo liga. Split. É. bem no banco, Diego, comendo o Bob. Tô comendo C4 morto. Tô comendo Liga, liga. Liga. liga. liga. liga. liga. liga. Vai cá. por favor. Ah, ele veio. cá. Pegou duas aqui. Caiu um, morreu. Mais nada. Só tinha visto ele. B, B, B, vendo. Voltando pra beber. Cai, cai, cai. caiu. passando, Mais outro. Mais dois, default. Mais dois, é No sol. Deu no sol. Tô tentando sol. Sou Ele eu tenho já. Alguém pega? GG, GG, na mesa, na mira, viu? GG, GG. Tomei na passagem do L. Dá drop e matar o cego. C4, C4, C4. Girei, girei, girei. Tem mais um L. Mais um. Vá, vá. Caiu um, vá. Muito mercado. Um de, de forte. Mercado. Boa. Boa, Pelpera. Vou guardar mais um. Vou tomar dentro da caverna. Tô tô tomou na Toma, a B. Tomei de volta. Ele é meu, Brichinho. Ele rasgou? Tô girando B. Morreu na b Foi ele mesmo que me matou b Cuidado, Ellison só. pra janela, pode passar a liga Ah, ainda é Morreu Ele agora é meu Vou jogar na Passa jungle Liga Liga, jogo, jogo, Primeiro é seu, segundo é meu Até a Dois, dois é entrar CT cabecinha Cabecinha, Não, Caiu Caiu pra default Vou mirar a saída dele, vou voltar. só não Ai, carregam Olha a minha tela piscou, velho. Okay, que me merda, velho. Matei. Você ainda falou que matou, sabia? Não. Ele falou, matei, Aí você morreu. Deixa aí, ô, ô. KWB, da meia. Passa o carro agora, okay. Peguei o meio. Coloquei o L. Cravei Tira palácio, pouco. meio, parecia que ia descer rato. Fira no CT, velho. Um é um Tô no Moscou. Posso cravar a liga depois. Para né? ali aqui, Pode cravar. Eu ver caverna. Tem na janela pra gente por enquanto. Deu um tapa para Parei aqui. Tô vendo o espaço lá. Um palácio chegou, chegou um palácio, mas tá bom. Caverna é meu. Um palácio na boca. Eu dou um tiro e cravo aí palácio. Tem um caverna. Um palácio. Palácio é meu. Pro caverna, pro caverna 2, dois caverna, essa caverna. Entrando lá. Boa, você quatro. Foi ter comida o palácio, Palácio é meu, palácio é meu, ó. Ai, tô cego, mano. É Bala o Aí, eu. Uh.